Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, espero que estejam todos bem de saúde e o, os vossos também uh, e para hoje quero-vos mostrar uma forma muito simples de fazer um, um trigger, uh, não vou considerar replacement porque não estamos a substituir completamente uma peça da bateria, mas estamos a usar uma, um sinal, de, uh, neste caso do bombo, para substituir, para trigger um sample de bateria por exemplo, neste caso tenho aqui um kick, foi gravado com um micro de sub e um normal. Como podem ouvir, está bastante grave. Tem algum clique, mas pouco. Tirar o sub poderia ser suficiente, só o sub. vou fazer o seguinte, vou duplicar esta track, botão direito, Duplicate, e aqui nesta, vou usar um dos stock plugins do Reaper, que é o Reagate, e o Reagate cá em baixo, como podem ver aqui, fazem view de um CC de MIDI, para fazer Open e Close, na nota que escolherem, no canal que escolherem, neste caso vou deixar o canal 1, uh, um, e vou deixar a nota 69, a seguir, vamos introduzir o RIA sem E o RIA sem vai ser configurado exatamente aqui na Node Start e Node End, no 69. Vamos baixar o volume mínimo para zero, Vou deixar aqui. Depois, podem escolher na, na vossa biblioteca de, de bombos, podem criá-los ou podem usar o sample já, já feitos E vamos escolher. tem bastante clique, podemos usar, é só arrastar lá para dentro e vamos aqui ouvir só este kick para já ainda não está a funcionar, temos que controlar o, este parâmetro e ativar MIDI Podemos controlar o pitch, e com todos juntos, vamos baixar mais o volume um bocadinho, e desta forma conseguimos construir um blend, ou seja, uma mistura entre os um, os microfones na, na, na hora da gravação com um sample desvantagens desta técnica usando o stock plugin é que as dinâmicas não são hum, este sinal envia um note on e off imaginem como se cada vez que detecta o sinal neste threshold do gate ele vai enviar uma mensagem midi para o sampler e o sampler simplesmente dispara vai disparar uh, aquela nota aquele, aquele vai trigar aquela nota De qualquer das formas, é bastante útil, prático, não tem que investir dinheiro em mais nenhuma ferramenta e, e funciona. Espero que esta dica tenha sido útil. Peço imensa desculpa por não ter lançado tantos vídeos né, ultimamente, mas como tenho a fazer as streams uh, praticamente diárias no, no Twitch, vou deixar aqui no, na descrição do, do vídeo, podem acompanhar e falamos bastante de, de, de mistura, de produção musical, Várias técnicas apareçam e espero que esta dica tenha sido útil. Muito obrigado e até a próxima.